O espírita, Tupiara é um dos templos mais enigmáticos do mundo. Dentro de suas paredes reside um grupo de monges que afirmam ter a capacidade de salvar vidas, mesmo aquelas que a medicina considera perdidas. Quando eu tinha oito anos, fui diagnosticada com um tumor aqui, exatamente nesta parte da garganta. E o prognóstico foi que o tratamento tinha 50% de chance de dar certo e 50% que, que eu morresse. Antes da cirurgia, que estava programada dentro de duas semanas, alguém conta pra minha mãe que no Brasil tem uns monges, que se chama monges tupiara E vamos onde isso, a este templo. Minha mãe pega na minha mão... Me diz. Você vai passar por uma operação, mas não fique nervosa. Uau, eu me lembro de sentir que meu coração batia. No entanto, a jovem Glória não seria operada, mas seria submetida a uma das práticas secretas realizadas pelos enigmáticos monges do Templo Espírita Topiara. Nós duas voltamos para o Chile e quando fizemos o exame eu não tinha absolutamente nenhum tumor. E o doutor me disse um ditado que diz, não acredito que bruxas existam, mas que elas existem, existem. Mas, como esses sacerdotes podem curar um tumor na garganta sem realizar nenhum procedimento cirúrgico? O centro Tupiara, que fica localizado no Rio de Janeiro, foi é, criado pelo médium e a partir dos anos 60, esse centro Tupiara foi organizado para fazer uma sessão de curas uma equipe de espíritos ou uma equipe espiritual de médicos ou de espíritos que tratam daquela doença específica.